E hey. aí, hey, detetives e ninja, seja bem-vindo a mais um vídeo E hoje, gente, eu tô aqui com um vídeo de War Wargaming, que eu, acabou de lançar Na primeira vez que eu fui gravar, ele, ele estava dando um problema de conexão Então eu não consegui gravar na primeira vez, ou seja, já começou uma bosta Começou a bosta... Do... Do jogo, mas agora estou. Welcome to Shadowgun Wargames. Before you jump Oi. into battle, let's go through the basics. Tutorial. Eu nem criei minha conta, foda-se minha me conta, né? Pra quem salvar o jogo, né? Foda-se. É, é tipo. é igual a do Long Legends, né? Ninguém supera. O saldo Angu de Adison, mas isso que a gente tem agora, né? Que bosta! Nice shot. Espero que esteja sendo minha voz. Que isso aqui é pra trocar de arma, tá? Já sabia. Tô aprendendo a jogar jogo de móvel, né? Mira é precisa. Né? Ele precisa, como assim? Precisa precisa de quê? Atirar tirar em você. Ela precisa atirar em você. Usa uma granada. Vixe, não taca a granada. Usa uma granada. Grenade out! Great job! Você está machucado. Como assim me machuquei? Ninguém me atacou. Use sua, sua habilidade de kit médico para se curar. Ok, onde me cura? Ah, joguei granada de novo, eu tô Você quer saber? Eu gostei de jogar granada? Joga de novo. Isso eu vou usar o instante. Joga granada. Granada. Eita, que já estou zombando, dançando. Eita. Vou mostrar pra vocês também. Tá né? ah, parei. Deixa eu ver se eu tô dando ela quieta. Eu coloco esse negócio assim, né? Vai virar nada. Todo mundo dançando aqui, a maior trocadilha. Fazendo uma festa assim, nem me convidou. Tô gravando aqui. Nem consegui matar, saiu dançando. Igual o Michael Jackson. Você sai pronto agora. Eu acho que eu não tô, não, né? Eu já lutar com os botes, mas tudo bem. Aí eu estaria pronto. Como assim já vai pra partida? Ih, vai começar... Começar a putaria. Nem conheço nada, não conheço porra nenhuma. Não conheço os mapas. Mas vamos começar a partida, porque é assim que, cê, que vocês gostam. Vocês gostam de ver. Eu me ben fudendo starting assim, não sei. Aquecimento termina a ah, é hora do aquecimento. Embora aquecer tudo, os outros que isso tá bloqueado aqui. Ah, eu vou claro. Com certeza, eu vou usar a menina gostosa, né? A Sarah o oh, Sarah me lembra da série que eu tô assistindo agora do Prison Black. Já gostei, hein? a Sarah foi toda e o outro piracudo lá atrás. Já gostei da Sarah. Mora com essa demônio. Então já vai assim, voltando com jogadores. Com jogadores, não com Fight! Good luck everyone! Gente, desculpa eu sou ruim, eu não sei jogar isso. Que isso? Para de atirar Dementia! Ah, tá atirando sozinho, gente. Ah, eu vou entrando aqui na zona dos inimigos. sou louco! Sou louco! Eu caiu aqui! Socorro! Primeiro kill of the match. O que eu tô, gente? O que eu tenho que fazer aqui nessa bicicleta? Para de atirar Dementia! Tá atirando sozinho! online, I mean.. Isso se mata, eu vou, eu vou me matar. Gente, TikTok, gente. Eu uso o TikTok. Vai te matar. Mano, como é que para de atirar? Que isso, eu morri, eu não sabia quem era é, meu amigo e quem não era. Ready, aim, and ready to go. <laughs> It has to be. Yeah. This It will help This will help you. I hope nothing is happening. I hope nothing I hope nothing is happening. I hope nothing is I hope I hope nothing só acho. Meu Deus, tá muito lindo, tá Booted and ready for action. Tô morrendo muito, ó. Tá de 19 a 15. O nosso tá ganhando, Meu Deus, que confusão surubão aqui Vai, vai, tira isso tira é pro chão, doença A joga bem, hein? É muito ruim de jogar, gente. Acho que eu só vou gravar essa partida, porque eu não tô sabendo de nada aqui. Eu tô, tô sendo humilhado. Meu Deus, não aperta aí, tem mente. Agora que eu descobri, tô... eu tô apertando. Calma, calma, querida. Vamos conversar, por favor. Vamos conversar. Deixa eu tentar te acertar, essa a bunda. Eu não consigo, gente. Que eu perdi o caminho em Que isso, invadindo minha área. Ah, essa arma é muito ruim. Ei, ele veio pra cima, mesmo quer me beijar, E me matou. Ele veio pra cima, tá louco. 30 segundos, valeu, tem um time. Oh, meu Deus, ela cortando. Que isso? Ó, tem um ali eu desfilando aqui. Consegui, é vagabunda. Vamos se beijar e fazer um beijo leve. Bom, gente, deixa eu ver o que vai acontecer. Nem pra subir no nível 1 eu consegui. Eu sou uma miséria mesmo. Tá, agora eu quero poder criar minha conta, não né? vincular, né, para não perder o plug essa é o meu nome. Bom, então, gente, esse aí é o vídeo. Vídeo bosta. Apaga, apaga.